Nós somos do Clube do Zenta. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Buscamos chiclete... De menta! Ah! No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha a segurança... Aumenta. Aumenta! Se você é como a gente, tem 50, 60, 70... Mas também não aparenta... Sementa. Minha mulher quer dizer a presidenta. Sexo não tem idade. Proteção também não.